Boa tarde, gente. Eu sou a Yoka Machineri, né? Fui a primeira indígena a tomar vacina, representando a uma população indígena do estado do Acre e os profissionais indígenas né? do Alto Purus. Eu estou aqui, estou viva. Essa vacina não dói, mas, assim, é bom a gente, toda a população indígena do estado estar tá tomando porque ela, ela tem 70% de eficaz, então, acima de 50% já. Então, ela tem um estudo científico comprovado. Então, é melhor vocês, é, nós indígenas estar tá tomando para é, manter esse vírus longe da gente. Nós indígenas que temos a imunidade mais baixa, deveremos estar tá vacinados. É importante também estar tá recebendo a nossa equipe de saúde que está levando a vacina até, até o povo, até o nosso povo indígena dentro da tá comunidade. Isso é de grande importância, a gente está tomando essa vacina, deixando claro que tem muito Facebook. por aí, são conversas é, que não existe. Então